Um príncipe de Nargothrond que foi escravizado por Morgoth. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre Gwyndor, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei.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 É dito no Silmarillion que Gwyndor era um príncipe dos Elfos de Nargothrond, o reino fundado por Finrod Felagund em Beleriand. O nome não é explicado, porém, nas etimologias do volume 5 do History, o nome ou elemento Dor, que é uma forma composta de um Noldorin Tauro, tem o sentido de rei, mestre. Ainda nas etimologias, a palavra Gwynd significa Azul Claro. Esse elemento é próximo demais do nome de Gwyndor para ser coincidência, mas o seu significado, se é que tem algum, não é explicado. Alternativamente, o nome de Gwyndor pode conter um derivado de Gwain, caso em que seu nome significaria algo como Novo Senhor ou Jovem Senhor. Gwyndor era filho de Gwyllin e Irmão de Gelmir. Enquanto ele estava em Nargothrond, ele foi noivo de Finduilas, a filha de Orodreth. Seu irmão Gelmir foi perdido durante a Dagor Bragolar, a Batalha da Chama Repentina. Desejando vingar a sua perda, ele se juntou à União de Maedhros e seguiu Fingon para a batalha. Durante o ataque, Gwyndor liderou uma pequena companhia de Elfos de Nargothrond, estacionados em Bara de -Eithel. Mas as hostes de Morgoth estavam preparadas. Eles trouxeram seu irmão ainda vivo, então o mutilaram e mataram na frente da companhia. Ao ver o cadáver mutilado de Gelmir, Gwyndor avançou sobre as planícies de Anfalglith, e assim começou a Nirnaeth Arnoedial. A Batalha das Lágrimas Inumeráveis. Por má fortuna, naquele lugar dos baluartes estava Gwyndor de Nargothrond, o irmão de Gelmir. Nessa hora sua fúria se inflamou até virar loucura, e ele saltou sobre a cela, e muitos cavaleiros com ele. E perseguiram os arautos e os mataram, e penetraram fundo na hoste principal dos orques. E vendo isso, toda a hoste dos Noldor se incendiou, e Fingon pôs seu elmo branco e soou suas trombetas, e toda a hoste de Hithlum saltou dos montes em investida repentina. A luz do desembaiar das espadas dos Noldor era como fogo num campo de palha, e tão fero e rápido foi o ataque que quase os desígnios de Morgoth se perderam. Disse que Morgoth tremeu quando a sua horte bateu em seus portões. Mas ele emboscou a companhia dentro da própria Angband, e todos, exceto Gwyndor, foram mortos. Ele passou 14 anos como escravo cativo nas minas de Angband, onde a força e a beleza de seu corpo foram arruinadas. Mas ele escapou, e enquanto estava em taur -no foi encontrado por Beleg, que procurava seu amigo Túrin. Essa ilustração de Tauron no Fuin foi feita pelo próprio Tolkien. Mostra o exato momento em que Beleg encontra Gwyndor. Com pesar, Beleg olhou para ele, pois Gwyndor agora era não mais que uma sombra curvada e medrosa de sua forma e seu ânimo antigos quando, nas minas Anwediad, aquele Senhor de Nargothrond cavalgara com coragem temerária até as próprias portas de Angband, e lá fura agarrado. Pois poucos dos Noldor que Morgoth capturava eram mortos, por causa de sua arte em forjar e minerar metais e gemas. E Gwyndor não foi executado, mas o puseram a labutar nas minas do norte. Por túneis secretos conhecidos apenas deles mesmos, os Elfos mineiros podiam às vezes escapar. E assim veio a acontecer que Beleg o achou, exausto e desorientado nos labirintos de Taur -no Fuin. Gwyndor ajudou Beleg a encontrar o bando de Orques que tinha capturado Túrin, e eles o libertaram. Mas Túrin pensou que Beleg era um Orque, e o matou antes de perceber seu erro. Gwyndor consolou Túrin em sua dor e o conduziu a Nargothrond. Túrin foi admitido no Reino Élfico graças a Gwyndor, mas agora Gwyndor estava esgotado, e não tinha o poder que ele tinha antes de ser capturado. No começo, nem o seu próprio povo reconheceu Gwyndor, que saíra jovem e forte e retornava agora, por causa de seus tormentos e de seus trabalhos, parecendo um dos idosos entre homens mortais. Mas Finduilas, filha de Orodreth, o rei, reconheceu-o e o acolheu, pois o amara antes das Nirnaeth. E tão grandemente Gwyndor amava a beleza dela, que lhe deu o nome de Faelivrin, isto é, o brilho do sol nas lagoas de Ivrim. Túrin, que quando lá chegou ficou conhecido como Agarwen, ganhou muita influência entre os Elfos de Nargothrond, e até mesmo Finduilas se apaixonou por ele fato que Gwyndor aceitou sem amargura por Túrin. Acreditando que Finduilas salvaria Túrin de seu destino, Gwyndor revelou a identidade de Agarwain para Finduilas, enquanto tentava persuadir Túrin a retribuir seus sentimentos. Mas quando Túrin falou sobre a guerra aberta contra as forças de Morgoth, Gwyndor pôde ver a destruição iminente de Nargothrond, e aconselhou contra isso, mas foi ignorado. Orodreth, o Rei de Nargothrond, por influência de Túrin, construiu uma ponte, que não apenas eliminou a defesa fornecida pelo rio Narog, mas também revelou a localização do reino. De fato, Gwyndor estava certo, e Glaurung veio com um bando de orcs. Os Elfos foram levados para a planície de tum onde a maioria deles, incluindo o rei Orodreth e Gwyndor, foram mortos em batalha, em 495 da Primeira Era. Antes de morrer, ele designou a proteção de Fyndúrlas para Túrin, e que somente ela poderia salvá-lo da maldição de Morgoth. No entanto, sua previsão não aconteceu, pois Túrin falhou em protegê-la. Então Gwyndor disse a Túrin, Que pagues carregando-me por quando te carreguei. Mas malfadado foi meu esforço, e vão é o teu, pois meu corpo está destroçado além de qualquer cura, e devo deixar a Terra-média. E embora eu te ame, filho de Húrin, mesmo assim maldigo o dia em que te tirei dos orcs. Pois se não fosse por tua valentia e teu orgulho, ainda eu havia de ter amor e vida, e Nargothrond havia de resistir mais algum tempo. Agora, se me amas, deixa-me. apressa te a Nargothrond e salva Finduilas. E isto por último eu te digo, somente ela está entre ti e tua sina. Se falhares com ela, essa não falhará em te achar. Adeus." Então é isso, pessoal! Apesar de ter sido escravo em Angband, Gwyndor conseguiu se livrar da influência maligna de Morgoth,